Sou Eloísa Samir, advogada ativista de direitos humanos. Tenho 45 anos e há 22 anos desenho sua advocacia com zelo e responsabilidade profissional. Hoje sou uma perseguida política, sendo criminalizada pela minha atuação na defesa dos direitos de manifestação. Fui denunciada pelo crime de formação de quadrilha armada com outras 22 pessoas, algumas das quais sequer conhecia. Meu único crime. É a firme posição que adotei para defender a Constituição e a máxima contida na frase Posso não concordar com tudo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Como advogada, não pude me omitir quando assisti a diversas violações que considero como fundamentais. Ao direito de moradia, à liberdade de manifestação do pensamento, à dignidade humana. Não é possível ser livre sozinho. Um direito fundamental violado afronta todos nós. Esse processo ameaça não só meus direitos como cidadã brasileira, mas também como ser humano. Consciente dos direitos que me são assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, é alarmante que ainda hoje o fantasma do fascismo ronde nossas instituições. Jamais cometi qualquer ato que infringisse a lei. Mas estou sendo vítima das forças coercivas do Estado, exatamente por defender pessoas que se ergueram e foram às ruas para protestar contra as ilegalidades cometidas por ele próprio. Quem atua na ilegalidade é o Estado. A democracia é regra e nos pertence. Temos o direito de defender nossas ideias, nossos desejos de transformação para fazer o Brasil ir além. Liberdade já! Anistia já para todos os presos políticos.